Olha, eu sou o Cup e volta e meia a gente sempre se depara com a seguinte fala Sexo e gênero não são a mesma coisa Para muitos isso pode parecer óbvio Mas eu acho compreensível que outras pessoas Tenham dificuldade de entender isso Ainda mais quando a gente começa a falar de pessoas Não binárias aí Isso vira uma confusão na sua cabeça E calma Nesse vídeo eu vou tentar de uma forma didática E simples explicar o que é esse tal de gênero Que a gente fala E por que ele não é a mesma coisa do que se falar em sexo E aí a gente chega no tal dos não binários, tá bom? Mas antes de qualquer coisa, lembre-se de que este canal é um canal do YouTube. Então você pode dar um like aqui, se inscrever e ficar por dentro dos próximos vídeos. Gênero não é sexo. Mas, meu Deus do céu, eu pensei que era homem, homem, era homem, né? Tem aquele negocinho, é homem. E tem outro negocinho, é mulher. Qual é a dificuldade de entender isso, né? Muitas pessoas devem imaginar. Mas, enquanto em um caso a gente está falando sobre a corporalidade de uma pessoa, no outro, a gente está falando falando sobre sua identidade, quem ela é dentro daquela sociedade. Veja bem, nós, seres humanos, somos seres psicossociais. Uma palavra chique para dizer que nós, seres humanos, não existimos só em corpo, em matéria. Mas é extremamente importante para nós a forma com que nós existimos, nos apresentamos, convivemos, nos entendemos dentro de uma sociedade, como parte de um todo. Não é à toa que isolamento social nos faz tão mal. E não, não tô falando aqui de usar máscara, ficar a um metro de distância dos outros, mas sim de realmente se isolar socialmente. Quando nós evitamos de conviver com outras pessoas, de se comunicar excessivamente com outras pessoas. Geralmente, quando queremos tanto nos distanciar das pessoas em nossa volta, isso costuma ser um sinal de que algo está errado, de que nossa saúde mental está abalada. O convívio social é importante para o nosso bem-estar. E uma dessas coisas que fazem parte desse convívio na sociedade que estamos são os papéis que existem e são atribuídos às pessoas. E aí vem um monte de coisa, algo que a sociedade faz muito é ter expectativas em cima de você, pelas coisas mais bestas que possam existir. Um desses elementos que são atribuídos é o gênero. O gênero é atribuído às pessoas inicialmente por causa de sua cor. Corporalidade. A gente nasce e vê lá um pipi, é um homem. Vê lá uma pepeca, é mulher. Mas a forma com que gênero se consolida não é no corpo, é no campo social. É dentro das expectativas e imposições que são cobradas dessas pessoas por causa desse papel que foi atribuído a elas. Então você nasce, te atribui de uma forma e esperam que você haja dessa forma que outras pessoas atribuíram a você. Quando a gente pensa dessa forma, é meio... <risos> né? Mas você tá conseguindo distinguir, né? O corpo faz parte daquela pessoa, mas falar sobre gênero é falar sobre um papel que é atribuído, absorvido pela pessoa e é performado. Mas importante, olha, aqui eu tô falando sobre a forma com que esses conceitos são entregues a gente. Isso não quer dizer que a gente não tenha controle sobre a nossa identidade. A gente tem, e é aí que tá. No final das contas, a forma com que gênero realmente se consolida nas nossas vidas é a partir de como nós nos relacionamos com o mundo em nossa volta. Essas imposições, essas expectativas existem, mas o que a gente vai fazer com elas e como a gente vai construir a nossa própria identidade, cabe a nós. E não vai se basear apenas em expectativas, o que, que a sociedade está falando pra gente fazer. Vai ser baseado em toda a nossa história, os nossos gostos, as nossas vontades. No final de contas, a gente tá falando sobre a identidade, né, uma coisa que é tão intrínseca daquela pessoa. Então cabe a nós, ou pelo menos deveria caber, né? Por isso que eu acho tão importante a gente sempre estar repensando sobre gênero e questionando isso. Então vamos para esses termos que a gente tanto ouve falar. As pessoas que nascem e de fato se identificam com a forma que lhe foi atribuída são pessoas cis. Cisgênero tem esse prefixo cis que significa igual se refere justamente ao fato de se identificar com o mesmo gênero que lhe foi atribuído então sim, talvez você assistindo aqui não sabia que você poderia se referir a si mesmo como uma pessoa cis. Se você não é uma pessoa trans, você é cis então, inclusive, já passando para esse termo, quem se identifica de uma forma diferente a qual lhe foi atribuído no nascimento é uma pessoa trans. Que agora você já deve ter pego a coisa, né? Trans é é um prefixo que significa diferente, se referindo ao fato de se identificar de forma diferente com aquela que lhe foi atribuída. Porque são aqueles que se entendem de forma diferente com aquela que é esperado delas. E aí que a gente entra num ponto que muitas pessoas se confundem em relação a pessoas trans. Muitos acham que o termo trans, ou transgênero, ou transexual, significa se identificar com o gênero oposto, ou com o sexo oposto. A gente já viu que não é sexo, né? Mas também não é se identificar com o gênero oposto. Isso não é verdade. Primeiro que o termo transexual foi cunhado pela medicina, de forma a patologizar a nossa identidade, a nossa forma de ser. E patologizar é basicamente mais um termo complicado aí pra dizer que é considerado como doença, sabe? Então o transexual era tido como uma pessoa que tem um distúrbio que faz com que ela perceba a realidade seja doente, mental bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim. Claramente a gente já superou isso, né? Olha, eu falei um pouco mais sobre essa temática num vídeo que eu tô marcando aqui Olha é aqui? Mas trans não é se identificar com o gênero oposto, é se identificar de forma diferente. E é importante fazer essa distinção, porque isso engloba várias possibilidades, como se identificar como um homem trans ou uma mulher trans, assim como se identificar para algo fora deste binário de gênero. Uh! E aí a gente chega no não binário, né? Binário é uma palavra que vai indicar um sistema que é dividido por apenas dois elementos, bi. Quando a gente fala que o computador opera em código binário, é porque nessa linguagem apenas existem zeros e uns. E quando a gente fala sobre binário de gênero, é sobre a expectativa de que as pessoas se identifiquem apenas enquanto homens ou apenas enquanto mulheres. E é isso. Acabou, né? Acabou tudo. Gente, eu tinha esquecido de passar a gloss, eu fiz essa maquiagem toda, e esqueço de passar na... na boca. Ei, vocês dois, pare de bagunça! Voltando, ser trans é se identificar de forma de diferente, e a sociedade ela é binária, ela só espera que a gente seja ou homem ou mulher. Então, por conclusão, a gente pode dizer que toda pessoa não binária dentro de nossa sociedade é uma pessoa trans. No fundo, eu acredito que há de ser respeitada a forma com que cada pessoa se identifica e reivindica para si. Mas, por definição, a não-binariedade é trans. Por isso que é um equívoco quando as pessoas falam Ah, mas você é trans ou é não-binário? Uma coisa não anula a outra. Toda pessoa não-binária está sendo englobada pelo que a palavra trans significa. São diferentes formas de se identificar de forma diferente daquela que é imposta, deu pra entender? Ser uma pessoa não-binária está dentro das possibilidades que a palavra trans engloba. Mas e quais são as possibilidades dentro de ser não-binário? Né? Porque não binário, se você não se identifica com um homem ou mulher, você se identifica com o quê, exatamente? São várias possibilidades, realmente. Você vai encontrar diversos termos diferentes que vai representar diferentes identidades. Gênero neutro, demiboy, próprio não binário, queer, gender queer... Vamos entender aqui, nesse momento, que é tudo aquilo que não é homem e não é mulher? Por hora, eu acho que isso é o que há de mais relevante de entender. Então tá bom, pode deixar aqui nos comentários alguma dúvida que você tiver sobre esse tema. Ah, eu não entendi isso aqui. Deixa aqui nos comentários. Talvez vire um tema de um próximo vídeo, eu não sei. Talvez tenha alguém nos comentários dispostos a responder você. Eu sou o ArrobaPenasCap em todas as redes sociais. E se você gosta de ver vídeos sobre temáticas trans, você vai gostar do meu podcast que se chama Trans que eu gravo com minhas amigas Briana Naski e Isabel Brandão. E a gente fala sobre várias abobrinhas e também sobre realidades trans. Você vai ouvir o um trecho de um episódio logo agora que eu der tchau. Então, até logo. Tchau, tchau as poucas vezes que eu joguei me chamaram de homem, ai ah, eu não joguei mais, isso melhorou muito em mim depois que eu parei pra questionar, porque eu ficava mal conhecendo? Uhum. Oh, tem voz de homem velho, se eu entendo que eu sou uma travesti, que a minha voz é assim eu tenho esse corpo, vai falar assim, ah é corpo de homem isso é na sua cabeça, na minha tô me respeitando enquanto uma travesti, tá ótimo então o que eles falarem, uhum. vai ser só da boquinha deles, e não vai mudar em nada a minha vida, eu só tenho que entender que eu sou um corpo trans é, meu corpo é assim, você vai respeitar isso que ele tá, e se não gostou, aceita!